E se for oh, oh, oh, oh, pra gente acontecer Nada contra ela, inclusive até faria Mas acho que quem caberia ver melhor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.